É, ele morreu é, esses dias, né? 99, 100 anos. Pois é, mas foi esses dias que ele morreu? Foi esses dias. Esse ano parece. Como é que é o seu cabelo pra cima, sem o um boné? Ah, eu sou careca. Você não <risos> é nada, você, você eu que sou careca. Eu, o meu aqui tá careca. Quantos hein? anos você tem? 69. 152? Três. Sou mais velho que eu sei. Eu sou de cima, o senhor também é novo. Eu sou de 52, irmão. eu já perdi até o cabelo. Eu sou de 53. 8 de fevereiro. O seu nome é? Américo Duque Tomé. Tomé. Nasci aonde, onde, Américo? Em Arapongas, Paraná. Minha família mora toda lá, tem só eu esparramado pra cá. Mas e o seu pai, como que ele chama? joaquim Duque Tomé. E a sua mãe? Santina Masquete Tomé. A cidade de Araponga. Arapongas. Me fala aqui, o seu pai, ele foi lá pro Paraná? Meu pai é português. De onde? De... Pertinho de Leria, ali. Quer dizer, eu falei eu nem sei onde é, mas é esqueci o nome lá. Mas é pertinho de Leria Leria, é. mas outra cidade de referência lá. Pois é, essa é um que é dele perto lá, eu não sei. É você conheceu os seus irmãos? Quem são os seus irmãos? Luiz Duque Tomé, Alzira Duque Tomé e Alice Duque Tomé. Só uma mulher? Duas. Duas, né? Alzir e Alice. Alzir e Alice. Eu não prestei E o seu pai, então o nome dele, é, irmãos do seu pai? Eu... ah mexeu na sua cabeça, viu? Você tem que... Não, né? eu tenho, eu sei. Meu tio Manuelito, Duque Tomé. Manuel, né, deve é. ser. A gente chama ele de Manuelinho. Desde lindezinho. E mais o quê? Eu tenho... A tia Armelinda Duque Tomé, agora é Armelinda Bárbara Duque Tomé, mora em Cianorte, Paraná. Cianorte. Tem Manuel Bárbara, que é primo, filho dela, é médico lá. Tenho... Tenho... Morreu, morar em Portugal, minha tia Maria, que é irmã do meu pai também. Avô você chegou a conhecer? Pouquinho. Antes de você falar do avô, fala de irmãos da sua mãe. Sua mãe, como é que chamava? é? Santina Masquete Tomé. Santina? É, estou achando Dona Santa, né? Dona, Dona Santa, Santa. Do... O... Irmãos dela, irmãs. Irmão dela é Jacmo Maschete, João Masquete, Antônio Masquete, que estão vivos. Depois tem a tia Rosa Maschete. Falecida? Não, viva também. Viva 94, também. 94, minha mãe tem 96. Puxa, você tem mãe ainda? Tem, e forte, hein? A ah. de morrer, primeiro que ela ainda. E tem a tia Cida, que é mãe do prefeito de Arapongas, que é minha tia. E tem a tia Virgínia Rodrigues, casado, o marido dela, Rodrigues, João Rodrigues. Isso da sua mãe, né? É da minha mãe. E o avô seu da sua mãe? Vamos falar. No primeiro avô, eu não conheci. Meu avô verdadeiro, eu não conheci. Ele morreu antes de eu nascer. E depois que ele nasceu, minha avó tinha casado a segunda vez. Não teve filhos com esse homem, porque esse meu avô, não. Que é o que eu vou que eu conheço, tio Luiz, vô Luiz. Vô Luiz. É, o homem morreu já, mas cara de primeira. E ela teve. Não teve nenhum filho, mas ele tinha um monte de filho, que ele é viúva e minha avó viúva. A juntar, juntar, sursa... juntar as suas? É uma bando de gente que Deus livre. A média de quantos de cada lado? Dos seis. O do avô tinha. Tio Dito, Tio Alberto, Tia Santa, Tia Helena, Tia Conceição. São cinco. São cinco. E da sua mãe, quem é? Da minha da minha é, é? a Da, da minha avó, da minha mãe, é... Tio, tio Tico, que é o Tio Antônio, e o Tio Zé, Tia Cida, só três... Ah, e a tia Madalena. Madalena. Quarto. É. A, a América, a gente tá falando assim. Você vê o que, que você representa para a família, né? Tanta gente, né? Agora fala do seu pai. Do avô do seu pai. Você conheceu? Não, muito pouquinho. Da sua avó, parte pai? Também, muito pouquinho. Muito pouco, mas pouco mesmo. Conheço Por... os primos que moram em Ceará Norte, é tudo do lado do meu pai. Tio, meu primo Bárbara, o, o que francês, são Tomé que são Tomé eu tenho agora. Eu tenho eu, eu considero mas o resto da minha família. Não considera. Não meu pai formou uma família em Curitiba. Também tem quatro irmãs lá, mas por parte de pai só. Só por parte de pai, mas meus irmãos não adotam. Não, não, não, não aceitaram, saber. não né? Não até hoje. Não até. quer nem estão tudo velho já. Mas meu irmão, meus irmãos não quer saber. O um único que conversa pelo zap. O telefone alguma vez sou eu, é. porque eles ah, não tem culpa, né? Aí não tem culpa, agora você deixou. Como que você chegou? Nós estamos em Cristais Paulistas, como é que você chegou aqui? Você já tem quantos anos que mora aqui? Ah, eu cheguei em 92, né? é pra 30 anos já. 30 anos, como que você chegou aqui? Eu, Foi... morava, eu morava em Juína, viu falar? Juína, eu já vi falar. Juína é 700 quilômetros para frente de Cuiabá, no meio da Serra, um lugar que eu adoro, que eu gosto. Você mexe com madeira? Eu mexo com madeira. Mexi lá e mexo aqui. Aqui eu faço um armário, de cozinha. Né? Até hoje? Até hoje. Tem 54 de profissão. Você deve ter trabalhado com embuia, madeira Nossa, nobre. Imbuia, mogno, até jacarandá da Bahia, que muita gente nem conhece, trabalhei. Cé, peroba rosa? Né? Peroba rosa, a capital dela é o Paraná. Agora hoje é o Paraguai. Paraguai tem muita peroba rosa ainda. E estão tirando? Tira, não. Paraguai, tira o que quiser. O senhor pode comprar lá. Eu tenho esse primo meu de Norte tem madeireira no Paraguai. E o depósito em Norte É. A, a madeira é um negócio impressionante, né? Eu, uma árvore ela tem uma, uma, um, um ciclo de vida, né? Se passar também uma peroba muito velha. Mas o senhor sabe, ela pode ser... A peroba, ela, a madeira, ela estraga. Porque lá no Mato Grosso a gente contava, quando vai comprar uma mata... Certo. Então existe uma mata, o senhor vai comprar essa mata. O senhor compra só o que interessa para o senhor, só mogno, só peroba, né? Embuia para lá não tem. O que existe a madeira nobre e a madeira branca. Madeira branca é a madeira corriqueira. Não é que ela é de cor branca. E cedro? Cedro é bom também. Só que nem o cedro nosso da nossa região aqui não vale nada. É horroroso, um vermelho, ruim, feio, ruim de acabamento, reversa para o senhor trabalhar. Hoje, hoje, a madeira mais nobre para você... Aqui que nós temos Não, aqui é, é, aqui é o, o bálsamo. É, ah. depende para quê. Eu já não gosto do bálsamo, conheço. O bálsamo você fazia muito é varão de charrete, né? Isso. De carroça. Então, e o bálsamo hoje está a sualho, só. É. Que o senhor manda sintecar, se na hora que o senhor está sintecando se ele dá uma... Igual o senhor passa o verniz aqui e jogar um pingo de óleo lá dentro, ele vai abrindo. O Bog. Ninguém o, o, consegue, é difícil demais mexer aqui. O bálsamo? O bálsamo. E, e o sândalo? Porque o nome desse bálsamo não é bálsamo. Ah, é. O nome dele é cabriúva. Cabriúva. Cabriúva, o nome dela. Verdadeiro. O bálsamo. Agora, lá no Mato Grosso, o senhor quer vender, por exemplo, comprar 2 mil hectares, o senhor quer vender a madeira. O senhor quer vender só peroba. Aí eles contam com o avião. Avião pequeno, esteco-teco. É. Co conta as copas aproximado, né? Pra poder dar um adiantamento pro senhor, que é o dono da terra, no caso. Depois vai tirando e medindo. Depois tem o um acerto final, né? Mas tem, agora... Tem muita madeira nobre, né? Que nem o... Pô, Américo, você tá falando, vamos parar de madeira aqui. Sabe por que que eu voltei pra conversar com você? É. Eu tô filmando a cidade. E eu filmei aquela casa ali. Você conheceu gente morando ali naquela casa? Um casarão que tem ali? É. Perto da praça? Não, aqui, é, aqui, emendado com a sua... Uma verde clara aí. Ah, deve ser ali do lado da chaleira. É. Que, que casa eu, eu é aquela ali? Eu conheci ali? que morou, que foi prefeito, Hélio quando morou ali. Mas agora, há pouco tempo. É. Agora mora outra família ali. Mas o Chaleira sabe quem é o dono dela. A história dessa, daquela sabe casa? Todinho. É bonita aquela casa, né? Tem, tem um, um alpendre ali? Um... Tem, ela é, ela é antiga, né? Modelo antiga. antigo demais. É. Agora tem aquela uma na praça, foi até tombada, parece. É. Você viu lá um casarão que tem lá? Tem, aquela lá é do Chico Pinheiro. Zé Pinheiro, não sei. Que é da Fazenda Mococa. É, essa Fazenda Mococa, como é que é o sobrenome? nome? É, é ela? lá embaixo. É, é, eu levei o seu livro lá. Você procurar a Fazenda Bococa com o senhor Olívio Costa? Me Os conta Merelles, aqui. Merelles. É, É, Meirelles, tu fala é, é, é, é lá. É. Ó, me fala aqui. E você casou aonde? Eu casei no Paraná. Depois que eu viúvo. Hoje eu tenho minha mulher, que eu não sou casado. Mas vivo há 40 anos nós dois. Quantos filhos? Aqui um só, e um no Paraná. O nome deles? Como? O nome? Vanessa e Priscila. E Priscila, duas mulheres. Então Sim. você já tem neto? Tem duas, só duas. No, duas netas? Ah, a Priscila é solteira, mora comigo ainda. É. Ó, oh, foi um prazer muito grande conversar com você. Eu vou editar isso aqui lá no, no, no Memórias e Vida e vou mandar no seu zap para você compartilhar com os seus parentes. O que, que você fala dos seus parentes lá? Ah, não, me dou bem com eles. o um pessoal todo? Todo, pessoal trabalhador. Os um pessoal, torres, não, os tomés e os... E os masquete. Masquete. É tudo... Masquete é, tudo é, é o tomé é português? Português. E o masquete? Masquete eu acho que é de italiano, né? Italiano. Eu acho que é. Lá no, no Paraná você trabalhava com madeira também? Móveis também. Eu comecei o dia 7 de junho de 67. Entrei numa firma lá, nunca esqueço, o patrão me deu um balaio, o senhor conhece balaio? Sei, eu. Me deu um balaio é. e, uma, ah. e uma vassoura. Mas ali por, por eu passo por aqui? Vai, você nem... É, ali na frente, ah. passou a igreja, três russas viram pra esquerda e pegam a pista. Pega a pista. O Sora adeném é eu vou sair lá? Quem? O sora adeném. É, é. aí o senhor vai, vai ah. ter uma entrada... à direita. Meio longinho, uma entrada à direita, e o senhor entra ali... Ah, uns seis quilômetros. A... Aí vai sair lá no Sora. Vai. Eu só mesmo. É indo para Pedregulho? É indo, indo para Pedregulho. Pedregulho. Tá bom, tá, bom. tá, tá, tá. Boa viagem. Então tá e você está aqui do no nosso filho. Um abraço. Aí, companheiro. O senhor ah. vê, aí. Aí o senhor perguntou para mim hoje como que eu vim parar aqui. Eu não gosto dessa região. Você gosta do frio então, do Paraná? Não, também não. Eu lá daquela região, o senhor é muito do frio? Mato, do, do Mato Grosso. O senhor é livre. Livre de verdade mesmo. Mas, mas o senhor não é bicho, o senhor é gente? Não, mas é caçar, é, pescar, né? É. Caçar eu não sou de caçar, nunca matei nenhum bicho, não. Mas pescar eu gosto, pescar eu pesco. Então você me pesca? Mexi com diamante, mexer com tudo quanto é coisa. Então, o senhor vê, lá tem, aqui também tem bastante cara, que é comprador de diamante que fica lá onde eu morava, em Juína. Mas como eu vim pra cá, e os pessoal daqui, ia pra lá, comprar diamante, e eles tinham medo de andar nos baixão lá, fala baixão, lugar do diamante, é. meio que eles matam aquelas águas, aquelas riachos E eles tinham medo de ir lá, meio que ir lá o diamanteiro, ele anda com dinheiro vivo, e não anda com cheque, nada. Ele anda com dinheiro, porque ninguém é fiado nada. Então eu levava ele nos lugarinhos para lá. E eles iam o meu serviço, que eu fazia muito serviço para Brasília. Ali, ali Brasília. De madeira? Madeira. Fiz três casas ali, Rio de Janeiro. Meu serviço, graças a Deus, é hoje. Eu trabalho sozinho, eu e minha mulher só. Hoje já não veio. Eu vim aqui para ser uma cola, aí tô esperando secar. Acho que eu estava em pé na porta ali. Aí, aí os caras começaram na minha cabeça: vamos para lá, lá que é lugar seu, aqui não é lugar seu. Mas quando eu cheguei aqui, eu já vi. Eu falei: meu mestre, me ferrei. Isso aqui não dá nada, não. Cidade, sei lá, Franca mesmo é uma cidade que não, não, não adota ela de jeito nenhum. Não, porque a sua área é de madeira e franca é de sapato, você tem que mexer com o couro. Mas o sapato ó, tá acabando também, viu? Ó, o pessoal tá todo mundo usando sapato. Não, o, ca o cara tá. que vai vender sapato, você é bom porque você nunca vende um sapato, você vende dois. É. Mas o senhor entender, eu tenho um amigo, até esse moldes que eu tô fazendo esse apartamento que estou tô fazendo, é, é da filha dele, do filho dele, do Murilo. O ano passado ele tá com quatro apartamentos mês do ano. É. No não, começo da pandemia, o retrasado. Mobilei tudo pra eles. Sabe como é que tem hoje? Nenhum. Já teve que vender pra que o dia firme. Então, indústria é. de sapato não é um negócio bom. Deixa eu ver aqui os famosos daqui. Já morreu tudo, acabou. Samelo, já Morreu porque que ficaram velhos? Não, não. É, mas Jacometes, né? quebrou. Jacometes né? quebrou, Sandro quebrou, HB quebrou, é. Samelo. Isso aqui é mais potência que era chave. É. Sabe. Mas ali tem uma história do foi responsável por muita coisa de, de se estimular as pessoas no trabalho. O senhor Américo, eu estou encerrando aqui o vídeo. Eu quero agradecer a atenção sua, certo? E eu vou mandar esse vídeo para o senhor e depois eu vou. O senhor vai compartilhar lá, enviar para o pessoal e falar assim: vamos repartir a nossa história aí. Não, é. Memórias e vidas. Eu passo para eles lá. Passa lá. Passo, e vai ser muito bom. Eu vou, levar, vou ficar com o WhatsApp do senhor. O, o zap, o telefone. Foi muito bom. Se quer que eu marque um é. lá dentro? Se o marcar vai ser bom, que eu vou filmar o senhor caminhando. Aí, ó. Vocês pensam que não? É pescador aí, ó. Pescador lá do Mato Grosso. Aí eu vou mandar pra aí. Voltando, ó, Vamos deixar aqui. Obrigado pela atenção.